Você está ouvindo o audiolivro Mensagem do Pequeno Morto Uma obra de Chico Xavier pelo Espírito Neil Lúcio Capítulo 6 Carinho e Conforto Que significava aquela afirmação? Rente a mim, conservava-se tia Eunice, viva e bem disposta, não conseguiria manter qualquer dúvida. Não me encontrava mais envolvido na alucinação ou no sonho. Minha consciência estava lúcida. Intrigava-me, contudo, variadas questões, atormentando-me o raciocínio. Sabia que Tia Eunice já havia morrido desde muito. E eu? Não me encontrava ali num quadro natural? Tocava meu próprio corpo, observava paredes e móveis. Aquilo seria morrer? Bastou que eu formulasse tais pensamentos para que ela me sorrisse, bondosa, acrescentando. — Sim, Carlinhos, você permanece agora entre nós, os que já passamos pela sombra do túmulo. Francamente, sentia arrepios de medo, mas Tionice, longe de magoar-se, observou. — Tolinho, por que se acovardar? Não tema. Tanta serenidade infundiu-me confiança. Contudo, os gritos que eu ouvia perturbavam-me o equilíbrio. Por que motivo escutava semelhantes vozes da mamãe ali, onde não tinham razão de ser? Imenso mal-estar apoderou-se de mim. Todas as dores que eu sentia anteriormente regressaram ao meu corpo. Comecei a chorar convulsivamente. Tia Eunice, todavia, compreendeu tudo e, dando mostra de saber o que se passava em meu íntimo, acariciou-me, dizendo não se assuste, meu filhinho as vozes que ouve são realmente da mamãe que ainda não pode compreender a vida você ainda se encontra ligado a ela por vigorosos laços de amor cheio de apego desvairado e violento tenha calma e procure distrair-se quis obedecer a ordem afetuosa, mas não pude Aqueles apelos que me pareciam chegar de muito longe e minhas ânsias de rever a mamãe querida eram demasiado fortes para que me sentisse libertado num minuto. Oh, mas era horrível. Os gritos maternos faziam-se mais altos e mais fortes dentro de mim, à medida que eu cedia ao desejo de tudo recordar. E com isso, voltaram-me todos os sofrimentos, um a um. A dor na garganta, a opressão no peito, a falta de ar. Tive a ideia de que recomeçava também minha longa e dolorosa agonia. Tia exortou-me a ser forte e a pensar na bondade divina, de modo a vencer as pesadas impressões do momento, mas em vão. Após banhar-me a fronte em água fresca, apanhada em vaso próximo, acentuou carinhosamente. Não tenha receio. Temos igualmente devotados médicos por aqui e já mandamos buscar um facultativo para atendernos. Aflito e desalentado, comecei a esperar. Capítulo 7 Familiares Enquanto aguardava o médico, Tia Eunice, em determinado instante, Avisou-me de que iria ao interior buscar os familiares, e saiu deixando-me entregue aos pensamentos novos que me invadiam a cabeça. Decorridos alguns minutos, abriu-se a porta e nossa tia chegou acompanhada por outras pessoas. A princípio julguei que fossem muitas, mas eram duas apenas, vovó Adélia e primo Antoninho. Vovó prendeu minha atenção mais fortemente. Não estava trêmula nem curvada. Pareceu-me muito mais moça, alegre e forte. Seus olhos serenos e lúcidos irradiavam aquela mesma bondade de outros tempos. A surpresa de vê-la junto de mim enchia-me de encantamento e satisfação. Que alívio! Lembra-se de quando vovó se retirou da residência muito mal para a casa de saúde? Desde então, jamais a vimos. Mamãe anunciou-nos, então, a morte da Santa Velhinha, sem permitir que a seguíssemos na grande viagem que levou a efeito para a derradeira visita. Frequentemente, ambos comentávamos as grandes saudades que nos deixara a vovó. Ela sempre nos assistira com excessiva ternura. Dominava-nos com amor e bondade. Perdoava nos todas as faltas poderá você avaliar a alegria que senti vendo a aproximar-se ao lado dela estava antoninho que reconheci de pronto nosso primo havia igualmente morrido em um hospital distante de nós, pousou os olhos afetuosos e doces em mim, tranquilizando me o coração. Verdadeira torrente de perguntas atravessou-me o cérebro naqueles momentos rápidos. Muitas vezes ouvira dizer, aí na terra, que após a morte do corpo seríamos conduzidos ao céu ou ao inferno. O que eu via, porém, era a continuação da paisagem familiar, querida e confortadora. Vovó, tia Eunice e Antoninho estavam ali, mais vivos que nunca, diante de mim, desfazendo nosso velho engano de que houvessem desaparecido para sempre na morte. Nossa carinhosa velhinha e o primo abraçaram-me sorridentes. Vovó chorou de alegria ao beijar-me, aconchegando-me ao colo como antigamente. Perguntou-me por todos. Lamentou não ter podido acompanhar minha venda no que foi substituída por tia Eunice e declarou que visitaria mamãe na primeira oportunidade. Indagou bondosa se você e eu ainda éramos aqueles mesmos pequenos endiabrados que lhe escondiam os óculos para ganhar brinquedos e merendas aparando me nos braços de vovó, tão carinhosa e tão boa, senti muita saudade de mamãe e chorei bastante. Nossa querida velhinha, porém, consolou-me, explicando que um dia a mamãe e vocês virão também para o nosso novo lar. CAPÍTULO VIII O MÉDICO Ainda não havíamos terminado as expansões de carinho e alegria no reencontro quando o médico esperado chegou. Tia Eunice foi recebê-lo e trouxe-o à câmara. Bem-humorado e bem disposto, ele distribuiu saudações cordiais com muita alegria. Examinou-me atenciosamente, aplicou-me raios de luz, acionando um pequenino aparelho que não sei descrever, e, em seguida, passou-me a mão direita, em silêncio, muitas vezes, sobre o peito e a cabeça, observando eu que, de seus dedos, se desprendiam faíscas de luz azulada e brilhante. Terminadas essas operações, levadas a efeito diante de todos os nossos, entrou a conversar, satisfeito e otimista, dando-me a impressão de que se achava muito mais preocupado em dar-me ideias novas que remédios. Não me perguntou pelo clínico que me tratara em casa, não se interessou visivelmente por minha garganta dolorida, nem fez qualquer indagação que me pudesse transportar o pensamento para a situação passada. Com habilidade, compeliu-me a esquecer a dor e a aflição, distraindo-me com assuntos muito interessantes. Perguntou-me que profissão teria eu escolhido na Terra se continuasse entre os espíritos encarnados, e, quando lhe disse algo do meu pendor para a aviação, começou a discorrer de modo tão fascinante sobre o progresso da ciência de voar que me senti francamente outro, despreocupado das ideias de moleste e apego inferior ao corpo físico que abandonara. Falava ele como experimentado professor de navegação aérea. Ouvia-o, por isso mesmo, com um crescente assombro. Depois de inteligente exposição sobre o tema que tanto me interessava, assegurou-me que conhece o nosso Santos Dumont, prometendo-me outras palestras sobre a aviação na primeira oportunidade. Percebendo que o bondoso médico ia colocar ponto final à conversação, arrisquei-me a perguntar absolutamente esquecido de minha enfermidade. Doutor, o senhor acredita que poderei continuar estudando aqui? Respondeu, contende. Como não? Ninguém precisa interromper o serviço de educação própria por se haver privado do corpo de carne terrestre. Espero vê-lo animado e fortalecido em breve tempo para estudar e adquirir conhecimentos novos. Essas palavras enchiam-me de estímulo e satisfação. Ao despedir-me, recomendou que eu fosse matriculado no parque dos meninos, onde teria os benefícios que me eram indispensáveis, no que vovó Adélia e tia Eunice aqueceram agradecidas. Quando o médico se foi, notei que deixara de escutar os gritos de mamãe e que as dores haviam desaparecido inexplicavelmente. CAPÍTULO nove. A VILA Durante alguns dias, permaneci no leito de convalescente, combatendo, sob o carinho dos familiares, as impressões nocivas que me dominavam o pensamento. Antoninho, nosso primo, não se demorou mais que um dia ao meu lado. Estava em regime de internato, no parque dos meninos, e não devia adiar o regresso aos estudos. O médico, porém, visitou-me todos os dias no espaço de duas semanas, até que me retirei do quarto melhorado e bem disposto, apesar de enfraquecido. O vovô e tia Eunice, visivelmente satisfeitas, acompanharam-me ao exterior, amparando-me nos primeiros passos. Oh, que alegria! Só então percebi que ambas residem numa casa deliciosa e confortável, Após atravessar pequeno corredor, cheguei à espaçosa sala, bem mobiliada, parando admirado na porta cheia de luz que comunicava com o exterior. Novo mundo descortinava-se à minha vista. A paisagem e ambiente era bela e prodigiosa. Bonitas casas, semelhantes de algum modo às nossas, apesar de serem muito mais lindas, alinhavam-se de espaço a espaço com graça e encanto. Todas elas cercavam-se de pequenos ou grandes jardins, ligados ao fundo por arvoredo agradável aos olhos. Concluí que os vegetais frutíferos mereciam, em toda parte, o mesmo carinho dispensado às flores. Bandos de aves de penugem brilhante vagueavam alegremente nos ares. Na atmosfera pairava uma tranquilidade que não tive ensejo de conhecer na terra. Respirei a longos sorvos, o ar puro e leve. A residência de vovó Adélia está rodeada de flores diversas, predominando-as de cor avermelhada, o que empresta ao jardim um aspecto de permanente alegria. Disse vovó que tia Eunice foi a organizadora da plantação, fazendo a escolha das flores cultivadas. Você, naturalmente, desejaria saber se são iguais as que possuímos na terra. sim. Muitas se parecem com as rosas, cravos e miosotes que aí deixei, mas grande parte mostra diferenças que não me será possível descrever. Entre o jardim e o pomar da casa de vovó, por exemplo, há dois caramanchões, cobertos com uma tripadeira cujas sementes eu gostaria de enviar à mamãe. Essa planta delicada projeta caprichosos e compridos fios, cobertos de folhas verde escuro, entre os quais desabrocham pequeninas e abundantes coroas de pétalas brancas, pintalgadas de rubro, as quais exalam um delicioso aroma. Aliás, os fios de folhas e as flores são tão perfumados e belos que não encontro recursos para a comparação. Para ser franco a você, nunca supus houvesse lugar de tamanha beleza depois da morte. Ante as minhas demonstrações de assombro, esclareceu me vovó que outras regiões existem muito mais lindas, onde apenas podem penetrar as almas santificadas que utilizaram todo o tempo da existência terrestre na prática do bem. CAPÍTULO 10 NOTÍCIAS Passando ao compartimento próximo, uma bonita sala de estar... Reparei surpreendido num retrato de mamãe de grandes proporções que, a notar pelas aparências, era guardado ali com um imenso carinho. Comoveu-me muitíssimo aquela valiosa lembrança colocada num dos ângulos da sala. Que saudades enormes transbordaram de meu coração! Abracei meu retrato ansiosamente. Vovó Adélia, contudo, embora tivesse os olhos rasos d'água, Dirigiu-me a palavra com energia adoçada de ternura. Carlos, não se emocione. Recorde sua necessidade de equilíbrio mental. Precisamos colaborar com o médico e, para isso, lembremos-nos de sua mãe com alegria. Reprimi a inquietação que parecia invadir-me novamente, tranquilizei a mim mesmo, recompus a fisionomia, e procurei sorrir satisfeito. Vovó e tia Eunice sorriram também, apreciando-me a boa vontade em obedecer-lhes as recomendações. Apesar de minha experiência, saí é a modificação do quadro emotivo, perguntando. Vovó, a senhora tem visitado mamãe? Sim, sempre que posso. Esclareceu ela, sorridente, por observar-me o propósito de renovação, e acrescentou. Lamento apenas que a Arlinda não possa compreender por enquanto as verdades espirituais. Tem, por isso, perdido muito tempo, dando-se a muitas atividades inúteis. Sim, vovó falava com um indiscutível acerto. Ah, se todos soubéssemos aí na terra... Como é grande e formosa a vida! Esse pensamento encheu-me de esperança nova. Meus sentimentos ergueram-se mais alto e, abraçando nossa querida avózinha, indaguei. — A senhora acredita, vovó, que eu ainda possa ser útil à mamãe? Os olhos de nossa admirável velhinha encheram-se de alegria. Abraçou-me, por sua vez, e exclamou. — Como não, meu filho? Depende de sua boa vontade, de seu esforço nos serviços de preparação. Quando chegar ao parque dos meninos, não procure o descanso antes do trabalho e receberá, muito breve, o júbilo de auxiliar não apenas a mamãe, mas a muita gente. Elevado com a resposta e interessado em saber mais de meu novo ambiente, Fiz interrogações quanto ao paradeiro de vovô Antônio e de tio Álvaro, sobre os quais sempre se referia a mamãe com grande estima. Faltava a presença deles naquela casinha cheia de amor. Vovô Adélia, porém, escutou-me e ficou muito triste. Seus olhos estavam cheios de lágrimas que não chegavam a cair. Esperava-lhe os informes quando tia Eunice se adiantou e disse. Carlinhos, por enquanto você não pode receber os esclarecimentos que deseja. Seu vovô e seu tio ainda não puderam chegar até aqui. Mais tarde saberá de tudo. Ambas, todavia, mostraram-se tão acabrunhadas que procurei mudar de assunto, recordando o ensino de mamãe de que nunca devemos prosseguir em conversações que sejam desagradáveis a outras pessoas.